de um festival de piada, o festeiro falou, olha, aqui as piadas tem que ser feita na hora e não vale piada do Bolsonaro, aí eu falei pra ele, o senhor é bolsonarista? Ele falou, não, é que eu quero que vocês façam a piada na hora e o Bolsonaro já é uma piada pronta. meu compadre é porcionarista, às vezes eu esqueço, eu falo para ele, aí compadre tudo jóia? Ele fala, não era tudo jóia não, tinha um cavalo no meio lá com os pés quebrados. Não era, não era tudo jóia do porcionarista. você é porcionarista, pode me xingar nos comentários, tá? E antes me xingava mais, agora não sei o que aconteceu, ou tá caindo a ficha ou tá tudo na capuz. <risos> Mas empresta o celular de alguém aí e me xinga, beleza? E antes falava, esse caipira é muito sem graça. Concordo, engraçado é ele, né? Mas gente, olha só. Eu não vim falar mais do Bolsonaro não, porque eu devo uma certa gratidão ao Bolsonaro. Eu sou grato ao Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro Nós não teríamos tanta piada boa para contar Mas o Bolsonaro para mim é igual inchada e, e roça para carvinho Não gosto. Alguém já viu uma frase nos caminhão escrita assim? Sem caminhão o Brasil para Então eu escrevinhei assim na, na saia da minha carroça Sem bolsonaristas, piada para Olha, para ser bolsonarista você tem que ser maior de 200 anos O Alexandre de Moraes mandou prender todos os bolsonaristas do Brasil Era para soltar só os idosos, soltar todo mundo barrar uma, uma caixinha assim nos pés deles e falar que conforme ia morrendo essas caixinhas ser recolhidas para a delegacia. Olha, 15 dias caixinhas já estava tudo na delegacia recolhido. Se você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.